O Gabriel, Gabriel, eu estou muito ofendida. Estou muito triste. Não, eu fiquei em tio desvalorizado. do caralho. Falou que copiou do Google e ainda tirou dois. Ah, né? Prova, prova então, prova então, bico de papagaio do caralho. Prova então. Bico. O dia que você provar, nós conversamos. O dia que você pagar, nós conversamos. O passarinho fala. O que foi que eu criei? O professor, o tá gravando, né? O tá gravando. Nossa, velho. Nossa. Eu tô muito Nossa, Eu acho oh, que essa que aula não, é precisa não precisa ser gravada, hein, professor. Essa aula não precisa. não ser gravada, professor? Essa aula não precisa, Nada mais do que isso. <risos> Nossa.